A pergunta que eu quero falar, que não, eu não, não. posso, Fica marcando, que eu não quer calar, passar, em relação entre Confuso a eu. É. Confuso? Ah, é verdade. Porque a gente, antes de vocês virem, a gente sabia, falaram pra gente que vocês tinham uma puta treta. Isso. Eu quero saber é. se isso é verdade ou não. Confuso, olhe bem nos meus olhos. <risos> Nossa, agora vai. Por que você fala pra todo mundo que você não gosta de mim? Qual a razão? É, a gente se conheceu naquele parque aquático e depois você falou mal de mim. Puta. Por quê? Eu, eu não falo, por quê? Você devia ter mais respeito o Eu mim. não falei Puta. mal de você. Um mal dia que você não, vocês no meu... são amigos. É, são amigos. Vocês é amizade agora. Amizade. Tá tudo tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá certo. Agora, você veio... mas perto do microfone, Charles. Achando tá. que o Confuso é Mané, achando que o Confuso... Isso existe. Não, é não existe. Não existe. Ó o microfone, fala no microfone, Isso não existe. Não. O que mais aconteceu... Que o Confuso esteve pela primeira vez comigo na festa de aniversário, no meu aniversário, que eu fiz em 2013, no Pânico achando, depois que o Alfinete chamou todos o Marcelo Zangrandi com o Sérgio Malandro falso, aquele negócio do Piquet, esse engraçado aqui, eu disse, você, aí eu falei com o Alan, com a produção do Pânico, é. com a maior putaria que fica fazendo comigo, Ei, essa trollagem. Isso. isso, o que aconteceu? Olha só, Emílio Alan, na próxima vez que vocês trouxeram esses malucos do meu aniversário, senão eu vou acabar desistindo. Vocês trouxeram, eu tava segurando com o microfone da Band. É. Em 2013, minha mãe estava viva. Dois meses antes de falecer. <risos> antes da Sabrina chegar. Aí eu falei assim, vocês trouxeram o o, o o fulano de tal, o Sérgio Malandro Falso, meu sobrinho não sei o que o nome, esse engraçado aqui. Foi isso que aconteceu. Depois do último, o alfinete estava comigo, estava comandando... Mas o Confuso gosta muito de você. Gosta é, mesmo. porque agora... Ah, foi esse mal entendido agora, que a gente veio para resolver. Foi mal entendido, exatamente. E você porque... gosta dele, né, Confuso? É, a gente... Fizemos as agora marchas, não... a boca, hum, cheia. A boca agora, cheia. Agora a boca deixamos de a vai... agora Então <risos> quer dar um tempinho de comer? Ah, vai. Depois você come o resto, pode ser? Você leva pra casa. Você leva? Pode ser? Leva. Pode ser? Então vamos tirar, porque senão a, a tá... gente não vai conversar, você a vai ficar tá comendo. A volta hoje. Tá certo? Só que eu vou comer assim que assim que eu for tá embora. Tá bom, É, então, você come quando você foi? embora. Guarda. Vou guardar. Guarda. Tem um, ó, tem um dog do Charles. Dá para Minha uma... secretária, guarda pra mim. Carla, vem. Carla. <risos> vem cá, daqui que eu dou pra Carla. Minha secretária. Olha, olha. Carla, ele tá fazendo isso de com secretária. você agora. Tu que... lavou da a que... mão, o filho da mãe? Ele não, ele tá coçando a bunda agora. Eu vi. Tá de vi. sacanagem. Eu vi ele coçando o rei. Para, agora. carioca, para. tá, tá, costando... tá Porque a irmã hemorróida tá doendo, ele é. coçou. Costando... É, porque eu trouxe a Você pomada pra ele. Eu, eu, eu usei eu a mão no Eu só posso depois dog. de meia-noite ao lado da, da esposa dele. A, a, a Paola ajuda ele. Ajuda, é. para dar, dar com o dedo. E...